Como eu sei que esse vídeo vai dar polêmica, eu quero começar já deixando claro. Verstappen tem tudo para igualar o legado de Hamilton, sim. A estrutura que o cerca, o talento, o tempo a seu favor. Mas o que o heptacampeão mundial fez e faz fora das pistas, ao usar a sua voz como plataforma de tópicos sociais e políticos importantíssimos, é incomparável. Hamilton é genial, ao mesmo tempo em que a omissão de Verstappen é lamentável. Dito isso, bora pro vídeo. Fala, galera! Eu sou o Felipe Leite. Antes da gente mergulhar no tópico deste conteúdo do Grande Prêmio, eu quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, se inscrever em todos os nossos canais e, claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso material. Certo? Bora pro vídeo? Vamos começar falando de talento. O bicampeonato conquistado em 2022 provou um ponto que eu considero importante na Fórmula 1. A diferença de Verstappen para Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, etc, outros grandíssimos pilotos com potencial de título, inclusive, é de que somente o holandês é um talento geracional. Os outros são sensacionais, senhores pilotos, repito, mas o cara que vai pautar a era da Fórmula 1 pós-Hamilton já está definido. Verstappen é um gênio da pilotagem e isso ficou inegável depois de 2022. Estrutura? Pois bem, falemos de estrutura. Verstappen está cercado pela excelência do esporte. Adrian Newey é um dos maiores projetistas da história da principal categoria de automobilismo do mundo, com trabalhos notáveis na McLaren, na Williams e na própria Red Bull. Isso é para citar só um exemplo do staff taurino. Mas o principal deles é Christian Horner, o chefe de equipe, talvez uma das figuras mais subestimadas da história recente da Fórmula 1. Horner, goste você, goste você não, é o chefe de equipe da nossa era. Como líder, você precisa harmonizar departamentos técnicos, esportivos, comerciais. E nenhum time se saiu tão bem por tanto tempo como a Red Bull. Muita gente vai falar de Toto Wolff, é verdade. Mas pensem no que o Horner assumiu, quando assumiu e comparem com o Toto. É muito diferente você pegar o panorama de 2005 e o panorama de 2014. O último fator que eu quero pontuar aqui nesse vídeo é o tempo. Verstappen tem só 25 anos, é mais novo do que eu inclusive, veja você, a idade chega. Mas já tem 163 corridas para conta, 35 vitórias, 77 pódios. Os números já são extremamente significativos e eu acho que todo mundo vai concordar comigo nessa. Há espaço para mais. Se as condições de temperatura e pressão permanecerem as mesmas, eu repito, dentro das pistas e somente dentro, o holandês tem grandes chances de alcançar Hamilton. Agora é esperar para ver. Enquanto isso, eu peço de novo o seu like nesse vídeo, peço também que você se inscreva em todos os canais do Grande Prêmio e, claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo, certo? Eu sou o Felipe Leite. Repito, concordando ou discordando, faça isso com argumentos e faça aqui nos comentários sempre com respeito, acima de tudo. Um beijo e até a próxima.